Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim largar uma bomba na tua mão. É, vim te falar uma coisa que eu acho que tu não sabia. Ou assim, a chance de tu nunca ter parado pra refletir sobre isso é muito grande. É, tá preparado pra me ouvir? Hum, então tá, então deixa eu falar. O teu crush não existe. Como assim, Tata? Tá doida aqui tu tá falando? Tá, tá. é, não, levando ao pé da letra é quase... Isso, mas não é bem isso. Seguinte. Normalmente, quando a gente se apaixona por uma pessoa, aquela persona que a gente idealiza ser aquela pessoa não é a pessoa de fato. Já pensou nisso? Já pensou que a gente vive idealizando pessoas não só para o nosso relacionamento amoroso, tá? A gente às vezes idealiza a amiga perfeita, o amigo perfeito, o pai e a mãe perfeitos, os vizinhos perfeitos e a família perfeita e chega na vida real. Não é assim que funciona, chega na vida real tu fica de saco cheio com todo mundo, chega na vida real teus amigos te decepcionam, tua melhor amiga faz uma coisa que tu acha que, que, que, que ela eu nunca seria, seria capaz de fazer, capaz fazer aquilo? aquilo. Por quê? Porque a gente vive idealizando pessoas, mas quando se trata de amor, de relacionamento, de paixão, principalmente, isso mexe muito mais com a gente. Tem pessoas que passam a vida se decepcionando, sabe assim? Vai, idealiza algum, alguém ali, tal, conhece, conhece mais um pouco, é? Putz, quebra a cara. Aí vai, idealiza outra aqui. Conhece, conhece mais um pouco, putz, nada a ver com o que eu tinha idealizado. Aí conhece outro ali, conhece, conhece mais um pouco. Ah, ela mesmo já desiste de falar, ai, nada a ver, achei que, era, que você era muito melhor do que isso. Sabe assim? Por quê? Porque a pessoa Pô, não tem obrigação nenhuma. Não tem obrigação não, nem que ela queira, ela vai conseguir corresponder todas as expectativas que tu coloca. E eu não tô falando só para as pessoas solteiras não. Tô falando para quem tá em relacionamento também, porque dentro dos relacionamentos a gente também fica prospectando coisas e idealizando situações que chega na vida real não acontecem nunca, entendeu? Aí tu pensa, Ai, quando ele me pedir namoro, ele vai me pedir assim, assim, Sim. E na real nem chega a ter o pedido, entendeu? Vocês vão evoluindo a relação e do nada estão namorando. e Isso, não tem problema nenhum. Ai, ai, meu Deus, o dia, dia que eu for pedido e noivado vai ser. Não, nunca acontece esse dia. Rolou a situação ali meio estranha quando tu vê que tu já tá indo morar junto com a pessoa, sabe assim? Por quê? Porque as relações evoluíram. É. Olha que bom, olha que maravilha. Pensa que droga. às se a gente vai preso no século passado. Tinha que ter contratos de casamento e a família tinha que concordar e a outra família também tinha que concordar e tinha que ser um negócio para ambos os lados e... caiu tudo isso ainda bem ainda bem ainda bem fica aí pensando que a mas, Ai, mas era, era tão legal, legal né? né tinha muito mais coisa ruim do que coisa boa para ambos os lados tá para ambos os lados o mais engraçado é que a gente quase que cria quase não a gente cria uma pessoa que não Existe a partir das necessidades que a gente tem, sabe? Tu tem um monte de carência, um monte de noia um monte de coisa que tu queria que fosse de determinada forma, de determinado jeito, porque o teu ex não fez, ou então porque tu nunca teve um relacionamento sério, ou então porque. E aí tu idealiza tudo naquela pessoa. E aí tu inventa que ela vai ser tudo aquilo que tu tá imaginando. Tu inventa. Ela nem é, às vezes ela não é nada daquilo. Se tu pegar e fizer uma lista, ah, eu queria que ela fosse assim, assim, assim, assim. A chance de não bater, de não dar nenhum check ali, é enorme! Eu, eu, eu simplesmente vivendo a vida dela. E aí do nada você se apaixonou por ela e você inventou e botou todo aquele peso na pessoa. Tá se identificando? Tá, tá, tá, tá. Tá se identificando mesmo? Deixa aqui nos comentários se tu já ficou inventando que a pessoa seria do jeito que tu queria chegou na hora não foi nada daquele jeito. Ou então que tu ficou idealizando situações e que ela iria ser de fazer e falar determinadas coisas e que não rolou. Já pensou que pode acontecer o contrário também? Pode não. Vai acontecer e acontece todos os dias, ao contrário. Assim como tu fica idealizando coisas, esperando coisas das pessoas, principalmente do teu crush, ou da pessoa que tu tá amando, do teu arroba, sei lá como é que tu chama, a pessoa que tá apaixonada por ti, ela também vai ficar idealizando um monte de coisa. E tu não vai conseguir corresponder todas as expectativas dela. E tá tudo bem, porque a partir do momento que a gente fica tentando corresponder as expectativas do outro, é muito desgastante pra nós. E aí acaba ficando chato pra gente, entendeu? Então assim, Tá tudo bem, tu não corresponder às expectativas do outro, tanto no início de relacionamento, tanto assim quando tu tá só flertando, ou então num relacionamento de anos, tá tudo bem? Tá tudo bem o outro não corresponder à tuas expectativas. Relaxa, calma, separei na tua cabeça. Cria duas gavetinhas aí. A gavetinha da pessoa mesmo, como é que ela pessoa é? Quais as características dela? O que ela faz? Do que ela gosta? Quais são os valores dela? Como que ela ela já era antes de te conhecer bota isso numa gavetinha tá e agora a outra gavetinha que é a que a gente vai querer agora o que, que eu tô idealizando o que, que eu tô esperando dela o que que disso tudo que eu tô querendo que ela faça que ela seja vem de mim diz mais sobre a gente do que sobre a pessoa entendeu para se não dá pra botar na gavetinha se tu não tiver duas gavetinhas vazias aí na tua casa, tô brincando com o da gavetinha, tá? É só uma metáfora, vocês entenderam, né? Pega um papelzinho, faz uma listinha assim, ó, divide ao meio e coloca o que a pessoa é de verdade, o que ela realmente é e o que, que é tudo coisa da tua cabeça, o que, que é tudo coisa que tu criou. Eu tenho certeza que no final desse exercício tu vai ficar muito mais tranquilo e tu vai pensar, cara, realmente? Ela, ela nem é ele nem é isso tudo que, que eu tô inventando, inventando. porque daí a gente inventa uma pessoa perfeita também né a gente inventa uma pessoa assim ó que não existe nunca existiu e nunca vai existir sabe aquela coisa de início de relacionamento quando a paixão ela é correspondida ali naqueles três quatro primeiros anos que a paixão é correspondida e tá os dois muito apaixonados e que daí caramba tata não não tem nada a ver isso que está falando eu, eu sou apaixonada pelo meu namorado meu namorado é apaixonado tá por mim e a, a paixão, paixão correspondida e ele não, não tem defeitos nenhum não tem um defeito de falar do meu Sim. namorado. O namorado fala a mesma coisa da mulher. Não, eu não Sim. tenho nada para falar da minha Sim. namorada. O namorado com namorada, namorado com namorado, tudo faz. Ih, não tem? Ah, tá bom então. Então, espera passar uns 6, 7, 8, 10, 20 anos aí, espera morar junto e ter perrengue, tem, cara. Todo mundo tem um monte de defeito e é normal, é normal. E essa pessoa perfeita aí que te e diz que, que ela é linda. Não, você vê ela todo dia. dia. A gente se fala ela não tem defeitos não ela não tem ela tem meu amor ela tem desculpa de te falar ela tem espero que esse vídeo tenha é, te ajudado um pouquinho aberto um pouquinho da cabeça ou simplesmente sei lá sirva se para tu refletir um pouquinho pensar um pouquinho sobre a vida se vocês gostaram desse tipo de vídeo vocês vão gostar desse vídeo aqui não esquece de ver mais vídeos nessa playlist se inscrever no canal me seguir no Instagram foi isso espero muito que vocês tenham curtido um beijo tchau